Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês. Olha só minha gente, eu estou aqui no sertão do Pernambuco, chegamos, fizemos uns vídeos aonde esse pequeno aí plantio de milho e alguns outros de outro lado, tem alguns vídeos a gente mostrando que aqui estava com falta de chuva, o milho estava murchando. E hoje, começou ontem à noite Dá uma, uma pequena neblina Ainda tá neblinando, ó Uma beleza Olha só, gente, choveu aqui, que nem eu falei, ó E vem aqui a água Aqui chama-se chama o terreno da casa, aí, ó Casinha simples No meio, no meio do, do mato, aí, ó Olha, a água junta no terreno aqui, ó Olha aqui, olha Toda essa água aqui vai Vai escorrendo aqui, ó Aí ela escorre na estrada aqui, ó no caminho, aqui nós falamos de caminho, né? Não é, é estrada onde passa carro. Mas aqui, olha, ela vai escorrendo e vai lá para o açude. O açude não segura água. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui rapidinho. Vamos lá. Olha só. Se tem água, gente, tem pasto permanente para o gado, né? Para os animais. Olha, gente, isso aqui é um açude feito... Feito aí por conta própria. Aqui é um, um pouquinho de... A mata aqui, gente, é mata bem... Chama-se de capoeira, né? Mata bem baixinha. E aqui, gente, aqui é a luz. é a, a luz que vai para a bomba. A luz que vem na, na pra bomba. Ó. O socorro, viu? O socorro atrás de algumas piabinhas. Isso aqui, gente, a máquina vem, cava até dar na pissarra. E a água não vai embora. A água tá indo embora porque ela represa Fizeram uma parede, ela tá passando entre a pissarra e a parede do açudezinho. Aqui é barragem, aqui nós chamamos de açude, não é barragem. Barragem é em outros lugares, mas aqui é o que nós nós a gente conhece como açude. E aqueles vem cavo, ó. você vê que em algum lugar aqui ó tá irregular a escavação porque a máquina vem ó, a máquina vem ó e dá na pedra, ó. dá na pedra. Pissarra pura, isso aqui é a bola de pedra. E aqui segura a água, porém nesse Nessa barragem aqui, que a gente chama de açude aqui, ali é a bomba coberta com uma esteira, o um motor. Ali, olha a boia, olha a boia aqui do, do nordestino. A boia, eles pegam um vasilhame, ó. Aqui é a boia da, da, da, da, da bomba, para não afundar muito e não ir até o chão. Eles amarram um vasilhame, ali é a boia, entendeu? E é isso aí, gente. Os passarinhos cantando. E essa água aqui é o um maçapê. Esse... esse Antes de terminar a chuva, ele já vai pegando essas águas, quando a chuva é fraca, e vai subindo lá para cima, para os outros poços. Pra, porque lá é na pissarra. Você vê que aqui, ó. Tá vendo aqui a pedra? Isso aqui a máquina cava até chegar na pedra. Porém, a parede da. A parede da, da, do açude, do, da barragem, foi feita com essa terra aqui, ó. E é uma terra pissarrenta, arenosa. E tá dando vazão entre a pedra e. A areia, vou mostrar pra vocês aqui rapidinho O proprietário começou aqui a fazer um trabalho Só que ele não tem condições Por conta própria Ficou muito difícil, ele teve que parar ó. Ele, ele chamou uma máquina Ali as pedras, eu vou descer aqui um pouquinho Vou mostrar pra, vo, pra, vo, pra, vo, pra vocês Aqui as pedras que ele comprou Pra fazer, que é assim, ó aqui Ele cavou aqui a vala Aqui, vocês estão tá vendo aqui, ó Isso aqui é uma vala que ele cavou Ó, Uma vala, essa vala vai até a pedra e ele tem que fazer um paredão aqui de cimento, mais ou menos um, um, um metro de largura, com pedra e cimento concreto, e um, um vedante né, para a água não passar. Olha ó, a, a, a sirema. E para a água represar. E aquela terra da parede lá, a máquina vem para cá. Só que aí vai muito dinheiro. Seria o quê? Uns 150 mil, 200 mil reais, talvez, para fazer um açude legal. Porque se a terra for até... Um... Ali o como é que diz? A terra não, a parede começar da, da pedra, aí não dá vazão. Aí gente, se ele conseguir. No dia que ele conseguir isso, se der uma, um bom inverno que enche isso aqui, ele tem água para o ano todo. Olha as pedras que ele comprou para começar a fazer a parede. Coisa linda aqui no Pernambuco. Após quase 72 horas de chuva. Aí hoje tá um pouco assim, né? Poucas nuvens. Mas tá bonito, né? barragem já começa a pegar água. Que coisa linda. É aqui, município de Bizezo. Veja que coisa linda. Mundão verde aí, bonito. Glória a Deus. E a bomba é assim, ó. Tem que estar tá tirando a bomba que a água fica subindo, né? aí fica chegando próximo da bomba aí a pessoa tem que realmente tirar a bomba do local isso aqui é a encarnação que vai lá para casa bombear a água para os outros barreiros mais pequenos né e vai que pena que essa barragem aqui ela tem um vazamento muito grande mas deus proverá e um dia meu irmão vai fazer o conserto da vai fazer o conserto dessa parede aqui dessa barragem para ela não vazar mais glória a deus região aqui próximo a bezerros veja que mundão bonito devemos dar glória a deus por essa riqueza que ele está mandando a riqueza do nordestino É Saúde e água. Se vocês prestaram atenção essa encanação aqui, onde estava aquela bomba, ó, aqui a passagem da água, olha como ela já estava, tá vendo? Que coisa maravilhosa. Essa bomba, ela estava lá Não tem essa, aquela partezinha, aquele tonelzinho preto, olha como tá aqui agora A água tá invadindo aqui o local da gente passar, viu? Ok, minha gente, tá faltando um pouquinho, né? E vamos dizer assim que ela já está na aproximadamente uns 95%. A água já está se aproximando aqui para, para outras barragens, né? Olha que coisa maravilhosa. Olha aí, minha gente, veja que coisa maravilhosa. Olha que a água já está chegando próximo ao nível, ao nível de, de sangramento, né? tá faltando um pouco. oh coisa, glória a Deus. O milhozinho já tá lá. Hein? Ficando perto da água. aí ó. Que maravilha. oh Jesus maravilhoso. Glória a Deus. Um abração. Deixe seu like. Até o próximo vídeo, meus amigos. Fui. Tchau, tchau, tchau, tchau. Fui. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Que Deus possa aí trazer felicidade, saúde, amor, carinho, entre todos os que residem na terra. Um abraço e até o próximo vídeo, minha gente. E fico com saudade. Fui, fui, tchau, tchau.